you <music> Infelizmente, essas foram as skins que eu consegui, abrindo algumas novas caixas sensacionais que foram lançadas, caixa do Simple, caixa do Zayu, caixa da Navi, vem comigo, gastei mó grana abrindo essas caixas, no final, deu bom, tem skins pra vocês, tem novidade, e pra quem tá perguntando sobre o sorteio do mês passado, também irei falar sobre. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil, avalia. Pra beijone, pra beijone. Esse vídeo era pra ser postado durante o Major Porém, o Major já acabou E como prometido, assim que o Major acabasse Eu iria sortear para vocês antecipadamente Essa K aqui Que é uma arabesca dourada Com quatro adesivos dourados, um da Imperial, um da 00, um da Fúria E um né, do Major É uma K de mais de 1.500 dólares Então bora sortear agora E a Butterfly e as M9s, eu irei sortear ou no final do mês Ou no começo de dezembro Lembrando que esses sorteios foram feitos para quem utilizou o cupom pleno mês passado Ou agora, nesse mês de novembro O cupom RIO2022, já tem 2.000 400 pessoas participando. Vamos sortear um número agora. Apenas um número. 1.263 Ó, 1.263 que no caso, vamos dar uma olhada aqui print, usou o cupom pleno no final de outubro já que ele usou o cupom pleno em outubro ele pode participar, o que ele não poderia é ter utilizado o cupom pleno agora, né, em novembro mas ó, já que aqui, ele realmente fez depósito. inclusive ele fez depósitos com o cupom de 2022, vamos mandar aqui pra ele a e ó, pra todos aqueles que não ganharam, fiquem tranquilos, ainda tem muito item pra sortear Butterfly Doppler, M9 Doppler mais um outro item especial que eu vou bolar aí também pra os dourados, enfim AK enviada, vamos agora testar a caixinha do cinco. Sejam bem-vindos a mais um Vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada Se a Valve não faz, vocês estão ligados que a Valve Ela meio que meio que caga pro CS Tá ligado? Tipo, não precisa ficar falando Todo mundo sabe. Mas, se a Valve não faz O CS Net faz. E mano, se liga Novas caixas foram lançadas. Tem caixas Das equipes. Então tem caixa nova da Phase, da Spirit, da Liquid, da Heroic Da Nip, da Sprout. Tem a caixa Aqui ó, Ian Hill 2022 Tem a caixa da Navi. Além das novas Caixas de Pro Players. Eu vou abrir todas Antes, já peço. Se inscreva no canal, caso você seja novo. Vídeo novo aqui no canal todos os dias, estamos quase com 800 mil inscritos. Meu sonho é bater um milhão, então se inscreva, faça parte da família. Nesse vídeo eu estou com 900 dólares de saldo, mais 900 pontos de bônus. Os 900 dólares eu depositei. Coloquei o cupom RIO2022, depositei cerca de 643 dólares. E aí, com os 40% de bônus que o cupom RIO2022 dá, essa quantia virou 900. Porém, aqueles 900 pontos de bônus, o site nos deu por quê? Pontos de bônus aqui no CSGO.net é como se fosse um XP. Quando você abre caixa, faz contrato, upgrades, você vai ganhando esse XP. E com esse XP, com esses pontos, você consegue abrir essas caixas aqui. A maioria dessas caixas são de Pro Players. Então aquela X-Doc Case é do Dosia. Aí tem a caixa do Zeus do KNS, Nico, do Beat, do Monese, do Simple, do Shiro e do Zayu. A do Beat, do Monese, do Simple, do Shiro e do Zayu são novas. Foram lançadas recentemente. Antes tinha do Fallen, do Code, do Device e... Mais alguns aí que eu não lembro Acho que é o Enfim Vamos testar essas novas caixas A do Zayu, Que custa 133 pontos de bônus Tem muito item top Tem tipo Medusa, tá ligado? Enfim Vamos testar as caixas Vou pegar uns itens aí Pra sortear pra vocês Vou começar gastando A minha grana A grana que eu depositei E eu vou abrir a caixa da nave 16 dólares Só tem item amarelo Só item amarelo Tem uns itens legais Tem faca Tem luva, enfim 16 dólares Eu vou abrir uma Tá sem som um site Eita eu acho que deu bom, eu acho que paga, eu acho Não, não pagou, ficou no quase Vou abrir 5 de uma vez Gastei aqui 80 dólares Putz, essa foi horrível, cara, horrível Eu vou abrir mais 4, porque se der ruim Eu faço um contrato de troca aqui com 10 itens Junto daquela primeira AK Mas a gente começou mal, pra ser bem sincero A gente começou mal, não Não foi legal não, pensei que ia vir a luva É, não, não foi bacana uma Doppler. É. Tch, ruim. Vamos fazer um contrato aqui, ó. 10 itens. Estamos gastando 54 dólares. Para ganhar de 13 a 220. Ah, aí sim, galera, ó. Foi bom. Se for contabilizar todas as caixas que eu abri, não tá tão legal, mas. Pô, já diminuiu muito o nosso dano. Vou abrir uma Fire em Ice. 93 dólares. Caixinha mais cara, tá ligado? Caixinha mais cara. Esqueça, papai Você tem que respeitar o pai Porque, mano, a sorte tá com a gente Ah, agora já tá, mano GG, tá ligado? Tipo, a faca é mais do que eu depositei E eu ainda tenho... Ah, agora já era Vou abrir mais três de uma vez Tô nem aí Nossa, poderia vir mais uma faquinha Poderia... Fui beitado Achou errado, otário Pensei que ia vir a talon Fui beitado pra caramba Vou vender essas duas aqui Mais uma Só mais uma mais uma faquinha pra nós Eu aceito, eu aceito Eu aceito, eu aceito, eu aceito Eu aceito, eu aceito PARA A BOCA Ó, oh. ah não, tá muito bom isso aqui mano, tá muito bom Tá muito bom, eu vou vender só essa GUT por quê? Eu vou fazer uma loucura, a caixa do Bitcoin tá 40 dólares Eu vou abrir 10 de uma vez pra já gastar toda a nossa grana Eu já tô no Profit galera, eu já tô no Profit E ainda tem, né, os 900 pontos de bônus Nossa, eu já vou sair daqui com muita skin Deu bom, mas eu acho que eu vou meter um contratão de troca. Velho, vou meter um contratão de troca. Dá para abrir mais uma? Não dá. Eu vou meter um contratão de troca bem, bem maluco aqui, bem, bem maluquinho, bem maluquinho. ruim. vamos tacar essa WP Woodfire aqui nesse upgrade. Vai dar ruim, né? A probabilidade é bem pequena. Tudo bem, não tem problema. Tá safe, galera. Seguinte, ó, Deixa eu gastar o meu saldo também. 31 dólares. A gente tem 0.62% de conseguir uma Dragonar com 32 dólares. Óbvio que não vai dar bom, né? Mas já é esperado. Tranquilo, tá de boa. Assim, depositei de 650 dólares, que seja, eu consegui mil dólares. Então isso aqui tá bem safe. O que eu farei agora? Gastarei os meus pontos de bônus. Lembrando, eu ganhei esses pontos de bônus. Então se der ruim, não tem problema. Eu ainda tô no lucro, tá ligado? Obviamente que eu quero um item bom, né? Eu queria algo legal. Vou abrir primeiro aqui a do Zayu. Custa 133 pontos de bônus. Que não é necessariamente 3... Safe. Safe. Mano, tem demência? Vai se fuder. Eu ia falando, né? Não é necessariamente 133 dólares. Esses pontos de bônus até para quem joga no site é quase de graça. É um XP, você vai ganhando, você vai acumulando. Óbvio que para você acumular 900 vai demorar muito, mas enfim... Eu acho que ela é cara. Não sei, depende do estado. Bahia, repare só que desgraça. 9 Ai, dólares? Não, não. Mais uma do Zayu. Só mais uma do Zayu. Não foi tão legal não, não foi tão bacana Beleza Tem a do Simple, cara Tem a do Shiro e a do Simple eu, A do Shiro é mais cara Eu vou abrir uma do Shiro Depois eu vou gastar o resto ali na do Simple A do Shiro, 89 pontos de bônus É... Deixa a do Shiro quieta eu não, não, eu não tô muito contente com o Shiro também Não, não vou muito com a cara do, do mano Vou mandar do Simple Vamos abrir 10 de uma vez assim, tipo Vamos, vamos Simple 10 caixas do Simple Uma faca Qualquer faca, mais uma faca. Ah, mano. Putz, poderia ter sido a Shadow Dagger. Ah, não foi bom, né? Não foi bom. Vou abrir duas. É o que dá. Ó, poderia... Mano. Poderia vir a Shadow Dagger, tá ligado? É, não deu, não, deu, não deu bom. Caixa do Simple não foi aprovada, galera. Mas eu vou meter um contrato de troca aqui com tudo. Literalmente tudo. Vamos pro aprimoramento. Aqui no aprimoramento eu vou garantir a Falcon e a Karambit. Vou brincar com o resto. Então eu vou tacar, por exemplo, essa P90 de 90. 90 dólares. E eu vou tentar uma Bowie. 19% de chance. Existe esse mundo. Esse mundo, ele é... Existia. Vamos gastando o nosso azar. Então 10% de chance aqui. M4A4, Desolate Space de 2 dólares para Glock. De 17? Deu ruim? Vamos gastando azar Gastando azar, gastando azar, gastando azar Mais uma One more Tudo bem, tudo bem, sem problema Aqui eu não, mano, aqui eu Aqui é um mundo que eu não deveria estar tá entrando, tá ligado? Mas que eu vou arriscar, tipo, 25% é bem plausível, tá ligado? 25% Poderia ter ficado na minha Só mais uma Vamos tentar uma boa gama Doppler 27% Freia Ah papai Ó, Agora eu tô muito bem, tá ligado? Eu tô muito bem, eu tô tipo suave Deixa eu pegar aqui as minhas coisas Vamos começar aqui pegando nossa boa gama Doppler No geral, pô, mais de mil dólares tá, tá muito suave Tá muito suave, tá muito suave Vamos, vamos pegar aqui a skin Chegou e Gama Doppler. Sherald lhe propôs uma troca. Vamos pegar. Beleza. Muito linda, por sinal. Muito linda mesmo. Vamos pegar a Falcon também. Não tem disponível. A gente pode trocar. Vou trocar pela Classic. É, vai que vem Blue Jam. Vai que... Então vamos pegar aqui. Classic Knife. Safe. Agora é só esperar o site perceber aqui que eu aceitei já a Classic. Aí eu retiro a Karambit também. Vamos dar uma olhadinha nessas skins dentro do jogo. Public weights ain't nobody around, do my turn. Tudo meu disfarçado, maloqueiro anda sempre gingado. Daqueles que deixa seu pai puto, daqueles que se sonhem ter do lado. Não deixa os. Não, que manda e também desmanda, troquei a Duke na tal da Tyke. Beijo. Mano, não é Blue Jane, é quase uma Gold Jane. Ah, bacana, não tem problema. O bagulho tá com o do Brasil, ó. Amarelo e verde. Se inscreva no canal, lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Tamo junto, valeu. Eu Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal 1337 Falou!